com o meu amigo Jorge Cunha e com o André Ferino e vamos falar um pouco de tudo, não é, do digital, é mas principalmente de analítica. O data se vai revolucionar um bocadinho a maneira como se apresentam os dados. E portanto, o digital pode ampliar, na minha perspectiva, aquilo que é a experiência na loja física. Hum, Isso está. Os dados vão ajudar a alinhar a estratégia, a aplicar a estratégia e com o maior retorno do investimento possível. Visões não deve ser muita inteligência artificial a tomar, ou se tomar, tem que justificar muito bem porque é que está a tomar e tem que dar uma iniciativa do o poder final, não é? O poder final, pois. À... Hoje em dia, basta ir ao algum Trends, que sabemos perfeitamente o que uhum. é que se procura, de uma forma muito simples, não é? Houve grandes alterações ou não? Porque é assim, é, em, termos, em termos mobile, os sites devem ser construídos para mobile first.